Nesta aula eu vou falar sobre o uso do controle do Xbox no n escape Quando você conectar o controle do Xbox no seu computador, você vai ver esta tela. Nós temos algumas opções no controle. Como você pode notar, o Y ele vai para o meio-dia e o B vai para meia-noite. Vamos testar? Agora eu vou apertar o B e ele vai para o horário de meia-noite. E se eu apertar o Y, ele vai voltar para o meio-dia. E se eu apertar a letra A, ele vai mudar entre o Walk Mode e o Fly Mode. Vamos ver? Eu vou apertar agora a letra A, aí ele mudou para Walk Mode. Se eu apertar de novo, ele muda para Fly Mode. Outra opção para mudar o horário do dia seria utilizar os, os botões da parte de cima do seu controle se eu apertar o da direita você pode ver que ele está mudando o horário e você vê a sombra se eu mudar o da esquerda ele volta então você pode utilizar esses dois botões da parte de cima para mudar o horário da sua da sua câmera e com o controle do Xbox você pode utilizar essa parte do controle para mover para frente para trás e para os lados e este outro botão seria para controlar, controlar a câmera, vamos ver como funciona, aí você pode facilmente movimentar o modelo e com essa parte de baixo você pode controlar a câmera. Para modelos grandes tendo controle é muito útil na apresentação.